I don't know. Boa tarde pessoal, eu sou Darkgamer, seja é o vindo ao canal Dark e eu estou trazendo mais um vídeo de Warframe. O vídeo de hoje é sobre a build da Super Vandal Estou essa build da Super Vandal para vocês pessoal ah, Deixa-me já deixar um citado aqui pessoal A build é constante o meu gosto Eu estou trazendo esse vídeo aqui, essa build para vocês poderem avaliar e deixar a vossa opinião É uma build que eu gosto de usar como jogador É claro E caso você goste dessa build, também estás à vontade para poder utilizar Pessoal, a Super Vandal Ela é uma arma que Uh, não é dropável mais ela só consegue em evento e consegue-se com o barro que ter ok como eu digo não é dropável porque não consegue ela em missões em alertas pronto ela só vem com o barro que ter ou no evento se quiser conseguir essa arma vai ter que esperar para o evento das ambulas ou esperar o barroquiter chegar ou mesmo ter no quando chegar a ter deve vir com a supervan e vocês podem conseguir com ela por lá ok então eu vou usar primeiro eu vou apresentar o, os mods eu tenho aqui na Super Vandal e vocês deixam a vossa opinião na descrição, tá bom? E então vamos começar: Super Vandal, pessoal. Esta andar aqui, ok pessoal. Então começando, a gente tem aqui o Factor Clip que é mais dano, dano de toxina, mas com uh, abaixo tudo nós temos como dano elemental. Curasive, então por isso que temos esse modo aqui: o Infectado Clip, mais, mais 90% de toxina. Este é, é Tom Biggins. Uh, mais 90%, mais 90 de eletricidade Shored dá mais 30% de fire rate x 2 for bros Mais um punch and throws ah, Meu inglês é... é incapaz, não sou bom em inglês então, Caso percebam que está aqui, é melhor assim. Uh, Malignant Force Que ainda por si é cima dá mais 60 danos do que Mais de 60 status okay. Que é 70 tem, status aqui no total pessoal Calibre uh, que nos aumenta mais o damage vital sense uh, mais 20% de damage crítico uh, splint chamber mais 90 é uh, isso vai multiplicar os shots ok o nosso shot o, o tiro e o seretum que dá mais, uh, mais 550 de damage okay, de dano nesse caso. Uh, Ele podia dizer que essa é uma build para status, mas o status está muito fraco, então não posso ser aqui é muito assim focado em status. Ok, nós temos 219.5 de perfuração uh, de, de cursive, nós temos 702.2 de crossive, ok pessoal. Então agora vamos ver como aqui. Essa build vai funcionar com os inimigos, claro que esse que é a vossa curiosidade que eu tenho certeza ah, os inimigos escolhidos são os Heavy Gunners, Ok São nível 100, então todos a nível 130 Todos Eu não tenho nível mais que nível 130 ok Então olha Vamos só matá-los Como vocês podem ver pessoal Por acaso essa é uma boa build muito boa mesmo Ah por acaso, a uh, Super Vandal, ela no, inicialmente, quando vocês começam a, a recarregada, ela tem 30 de balas, ok? Tipo, uma. Como é que eu posso dizer? Uma live muito boa. Porque ela pode fazer tiros infinitos. Estás aqui a disparar infinitamente contra os inimigos. Muito bom mesmo, ok, pessoal? Uh, como eu posso dizer? Caso vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de dar o like, compartilhe o vídeo caso também tenham gostado. O canal da Game agradece a quem acompanha ainda, muito obrigado pessoal. Só para deixar um aviso pessoal, estamos aí com o um sorteio, quase eu vou começar a lançar um sorteio daqui a uns dias, quem sabe. Então eu espero que eu conto com a vossa participação nesse sorteio. Então deixa o seu like e se inscreva no canal caso seja novo. E até a próxima pessoal.